Seja Drop, o melhor site de upgrade do CSGO. chegou. Ah, ai! Round a round, não chega lá. Confiança. Confiança. Foda-se, Vestigo. Pode empatar aí. Foda-se, foda-se. O perguntar perguntar perguntava foi culpa minha. Culpa nossa. Nossa. Você compra eu. aí o defuso? Boa. Let's go. Bora. Fazer a campa, bora. Rolou bem. deixar vocês CZ da frente, ver. tá? Eu não consertei, vai começar a CT. Mal do tripla. Agora por Desmocado. o caixão, cobi o cachorro cobi. CT, Matei o CT. Cachão. Morto, com base. No meio. Base Cachão. hoje. Tem que BTT. Fusar, tá? Pode usar. Nice. Boa! Boa. Come on, come on, chop, chop. Deixa eu ver que eu posso subir da vez. Caverna, tá mirando a smoke, que tem uma puta brecha. E dois. Vai virar um ah, caverna hoje. É. Treito ah, do campão, um, véi. Boa. Ah. Outro no meio. Boa. Correu. 3x3. 3 então, x quiser. Não clarei 2, tá. Tudo quebrado. Tem um flash também. Tá. A parte tá Tava me aqui, né? Hum? No meio. Eu acho que eu vi um pegando um bomba no meio aí, viu, Toco? Cuidado no xuxa, tá? Não, hora de voltar. Boa C4 morreu Deu um tapa na final Xuxa Esse é o cara que matou o Dudu no início de round, tá de AK Boa, guys Boa, Toco Leo Ô, Matinho, vocês não esse cara subir? Não, não vim. Mas pode Dá flash aí, Posso pagar pra Pagar a Danda Paguei, Banda Baguei. Vou só, 3 caras aqui pro seu lado tá? Quando é tem um tapa no aí, depois ah, tá tem dois bananás, tem dois banana ainda. Tapa de tá smoke. Como é base, como é o base, o daqui Mais outro, mais outro, ah. mais outro. um biblioteca, biblioteca, atrás de você, Martin uh, uh, vou botar a mira. Vai esquerda, que Xuxa. vindo, eu acho. tá tudo bom, Basta. Tá ficando tudo bom, Basta. Tem na área Deixa ele. deixa ele. Deixa aí. pegar depois. Outro vai curto. Tá? que alguma coisa aqui no meio, não, tá? Não, não, Vou é jogar é tá? do chute. Tá? vou ah, tá? É... Só deixa que longa aí, vai. Vem Tá. qual com a 1. um Matei Tô indo pra lá, Bertinho. Tá bom, tá bom. Passou? Tem o bug. Tem um bug. Vai lá, piscina. Vai, Dudu. você. Vai lá. Vai, outra. Tô chegando, tem uma flash. Piscina, muda em Ando? Deu uma olhada aí, flash. Piscina Vai. 1. Tem, tem que pegar a pega C4, pega, pega, pega, pega a C4. Peguei o C4, pega a C4. Boa. Fecha a piscina, 3x. Fechei a gana piscina. Pega nice. Mais, é, mais, mais, mais. Mais aí, né? é isso. Sem enrolação, tô baixinho. Chegar, dar um pico e voltar. Espera. Cai. Eu cravei caverna aqui. Matei. Boa? Boa, só Dudu. Boa olha é tapete ]يفo? agora o meio morto ah. Peraí, já já vamos molar tá ter vou, tem campas, aí, eu vale. eu Bom, vou trocar com você, você. viu tá oh, Tem um carro aqui, lá, né? não, vamos, tá, tá, um carro é é. é é um carro entra um Entra. entra é. mais um carro mais Entra um carro quase um carro um carro quase um carro quase um carro quase um carro quase a piscina. quase a carro quase um baguei. meu a a bom passou, boa, boa, boa. com o caixão. Tu o caixão? Boa. boa! Nice! Nice, caralho! Boa, bora aí! É, bora vai, vai. fazer. Fé, faz. A zaga é no meio do caminho agora, só chega fazendo mesmo. Tá, guarda tudo, né? Só pedir Aham. Uh -huh. Tá chegando Baguei. Tá cego. Vem pra vem pra lá, subir. Pula, pula, Lato! Entra do A, entra do B, Boa! Próximo é meu! dai Boa, Lato! Isso aí, caralho! Com aquele no pé da, da, da CT, tá ligado? demorou Porque é corner Picou a 3 da mole Ele tá em cima da mole picando Mira B, Bartol. Mira, mira Um b morto Mais um Vou tá. Tô girando Entrando B1 um. Tá bom, tá morto Eles já sabem que eu sei Baguei 1, ah. eu, eu tô pra atrasar Vai girar também, vai girar Tô girando vou deixar ele Tô cego lá. tá passando Passei na outro. Pode chegar bagada. Mais dois, piscina, dois, dois, dois, dois, um passou bomba e eu piscina. Tinha um na BTT. BTT tá oh. morreu. Piscina. Ah, vou ficar dando tapa nele aqui. Tá comendo CT. Vou rasgar. Foi. Boa. Boa, Calma aí, a gente uma K. Nada, Bartolo, não, eu vou ficar tá com eles. Do tá, tá bom. Tô mole. Pegou o Trobei, guys, eu trobei. Por IP aqui. Mais um perdi, dois perdi, comi um perdi, pegou alp, pegou alp, alp. passou arco, no dois no arco, arco passou, alp arco, vai cravar a base. Alp arco, arco morto. Tá, tem nifendo, vou atacar a morto. Vou no meio esse último. Pega alp, pega o Nice! Boa. Tá no corpo do cara. Boa. Aham. Não, não. não vindo nada a meio, Bartolo. Volto a ver a boca. Eu vou pra lá, tá? Eu vou desblocar pra você. Eu, chegar, é? tá bom. eu tô a fim de ir pra lá também, tá mano. Corner. Não tô zoando. Tenho duas boias pra você, guys. Tem duas boias, calma, segura. Faz só pedir. Ah, ah, pode pode jogar. Jogar. Agora, Peguei. Lá. Tá bom. Tô cravado, guys. Cravei. Morto, Bola. tô cravado, Lato. De nada. Pode ir e voltar, Lato. Pode ir pra lá, Lato. Cuidado aí. Pode só ter passado pra área 2, tá? Seu Xuxa já um, bota. Bota aí, Dudu. não tá pra Xuxa agora, tô vendo nada. Galera, dois Talvez aí. Talvez atrás que ela caia. Vamos tá, lá pra, pra cima. Flash, pra cima. Tem tem bem. Bem. Nice! Nice! Boa, boa! Lá. Lá. Boa, boa, boa. Lá. rápido, rápido. rápido. rápido. Quebra aqui uh -huh. a gente tem bastante dinheiro, viu. Time agora? Xuxa. O, call o call tape. Tape. vai entrar a Xuxa, guys. Aham. Uh -huh. tá. Eu esmokei, tá. Me esmokei. Tô esmokei na piscina. Olha o NIP, Segura, segura, segura. Vou bagar em cima de você, bagar em cima de você. Avança Xuxa, Avança. Que Morto, morto. Vou acabar mais uma. uma entra, mais um e se pá. Cancelei. Xuxa, Xuxa, Vazar, tá? Tá vendo nada, vendo nada, vendo nada. então. Nossa, ah. tô escondido aqui no caixão. Nada base. Tá, cuidado os caras abrindo. Sim! B aqui na mira. Abre... Piscina. Só piscina, dois, dois, dois B. Tá, lá. Cara, veio. Piscina um. Comendo da base. Comendo da base um. Base, da comendo base, Boa aí. Comendo da base. Oi, combê da você agora. Bora. Pô, porra, tá pra 200 aí. Pera aí. Cone é meu, cimento é seu. é meu. Cimento é morto, pode ter outro cemento. É, era outro, eu acho. Vamos acelerar? Passei, Driss. Pilar, pilar, pilar, pilar, pilar, pilar, pilar, pilar, é morto, pila Pilar morto. Avisa quando for pra renovar. Já vou renovar já. Planta. Renovei. Só pedir a faixa, não Mais um morto. Prepara pra pegar a base, Falc? Prepara aí. Pode pegar a base. A base coberto. Bora, 1, 2, 3 e. O base, é o gole, base, base, o base. Olha é o tempo. Não tô mirando, tô mirando velho. Não, não, não vai sair não, não vou deixar. Tá. Base ainda. Baze. Você. Tá base ainda, coberto. Pulou rápido. Tá. Tá difícil, hein. Pega aí, Fox, pega aí então. Tem smoke? Joguei aqui na frente. Tá, valeu. Vou eu smoke. Joguei na frente. Eu CT, guys. Na frente, ele volta, na frente, de volta, botou o CT. Tô mirando, tô mirando. Ó tá guys. Tô do de... tá, pé, tá, cuidado, pé, pé. Parede da cover. Um base. Gudon, fica escondido. Vou mirar, vou mirar. 3D comendo aí, dois dois 2, 3 Base de scout, velho. Piscina zoado. Ô. Oh. Um base. Piscina base. Piscina tá zoado. Pouco tempo. Ah! Boa, linda, Dudu. Eu dropo aqui. Mais um Um da boca, dois da boca. Mais um da boca. Mais um, mais um da boca, guys. Segura a flecha depois, Saco. Vamos subir. Vou apagar. Vou na 1 e 2, galera. Bora. Bora lá. Vaneira. Tem 4 vocês? Pego. Forner. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Boa, 2x2. Vai ter mais aí, cuidado. Ah, vou smocar CT. CT. Ah, As... em CT. CT, CT, smoke. Aham. Uh -huh. Vou dar na minha, tá? Aham. Uh -huh. É você e esse cara aí, Bertol. Tá bom. Vou pegar outro smoke. Pra Só ir. tem ele, Bartinho, com você. Aham. Uh -huh. Boa. Tempo. Pouco tempo. Deus abençoe. <risos> boa, lindas. <risos> Deus abençoe ah. esses monos, moleque. Boa, tá bom. Ai, Agora meu Deus, Deus, Deus mais boa, Tá no fio da bingola, ah, velho. Tô com você, tá? Olha. Ah, vale. Matei um canto. Vou vou. Com você e eu, eu vou é é. no meio. Nem precisa, no Vai com o vai vai com mais Pode virar o é meu, Pode virar o vai, Boa! Quer ir é uma defensiva ataque? Tá? Não. Não. Quer dizer, faz fazer, faz é. aí, Dudu. Fazer, fazer. Paga carro e você mola carro aí, Fel. Tomou, tomou, tomou, tomou! Tomou, tomou, morto. Ó. Vai ter outro, ah. outro hein? Mais outro. Volta, volta, volta. Tem Xuxa, o Xuxa, guys. É a hora que eles giram e batem. Se demorar muito, vai estar todo mundo aqui. Peguei. Você. Aí. Nada bala Nada KS Aria 2, Aria 2 Aria 2 Nada Xuxa O Xuxa, o Xuxa tá o Lipe, Lipe, Lipe, Lipe, Lipe, Tá, lipe, tá, bom. tá bom Tô garantindo a área 2 por enquanto Era um lá da tá B cara. e esse do Lipe, guys Vou tá, tá, tá, 3x2 Puxa pra meio, guardaram Vazou Pegou o marido e vazou ganhar espaço aqui, velho. Não vou morrer Acho que eu não morro aqui, não Não deixa ninguém comer Tá Eu vou ficar bagando, eu vou bagar 12 em 47 aqui, tá? Bora Tapete. Peguei tá o na boca. boca. Baguei, um, Baguei na boca. Mangaria, é. tá? Baga, bagaria. Nada de cima. Tá tá Baguei a quebra. Quebra, quebra, Tá aí. Nada é de quebrado. Quebrado. Quebrado quebrado, quebrado, quebrado, quebrado, quebrado, quebrado. quebrado morto. Ele tá, tá mais um tá aqui. Aí, mais tá um, Simpá. Bomb. Foi, foi, foi, zoado. De um zoado, muito zoado. Boa. Boa. Puxa, meu. Puxa, só plantar. meu. dois. Puxa, meu não Ai. Boa! Vai!